Olá, queridos amigos, olá, queridos internautas do Canal Mais Brasil. Estamos passando para trazer informações bacanas para vocês com o presidente da Confederação Nacional da Mineração, Bruno Cicchini. Ele vai trazer informações importantes para os mineradores e para todo o Brasil. Informações que é de suma importância para todos os mineradores brasileiros. Antes de nós trazermos a matéria propriamente dita, inscrevam-se em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like seu gostei, se eu gostei ou não gostei e ativar o sininho para receber as nossas notificações. O presidente da Confederação Nacional de Mineração, Bruno Secchini, fala com a gente sobre a implantação do mercúrio. Afinal de contas, ainda se aplica o mercúrio nas minerações brasileiras, Bruno? Há décadas e décadas que não trabalha mais com o mercúrio. O, o, o, o mercúrio, e quem trabalha com mercúrio, existe um, um, um aparelho, Sardinha, que eu vou fazer questão de mostrar em alguma matéria sua. Com certeza. Certo? É, ele recolhe o mercúrio todinho, porque até porque o mercúrio é caro, ninguém joga mercúrio Sim. fora. Eu, pode fazer exame, aquilo é tudo conversa fiada. Esse negócio de jogar mercúrio fora foi décadas, décadas e décadas atrás que eles não tinham essa. não sabia como tratar o mercúrio. Hoje todo Garimpeiro tem, tem esse trabalho como tratar mercúrio, os que usam mercúrio. E muitos deles não usam mercúrio mais. Bruno, nós sabemos que a Confederação trabalha para fazer a unificação de todos os mineradores, de todas as minerações em todos os estados. Isso já está, já está acontecendo, acontecendo em todo, todo o Brasil. Brasil? Como é que está esta, esta situação? situação? A partir da criação da confederação, as federações em todos os estados estão sendo criadas. E todos vai ser criado primeiro as cooperativas, as cooperativas formam as, as federações e a federação informou a confederação. Isso já, tá, já aconteceu agora. Alguns estados que não tem, já está sendo criado também, Sardinha. A unificação. A unificação de todos, de todos os mineradores através do cooperativismo. Sardinha, as informações que nós vamos passar para vocês vai ser feita através das matérias dos nossos advogados, que você vai fazer pós aí. O que eu quero falar para o povo brasileiro que não caia na conversa. A mineração não é minha. Nem sua, é nossa. Ela vai fazer a diferença para o nosso país. Amanhã, se o seu filho tiver escola, tiver tudo pago, é porque o nosso país vai estar tá rico para fazer isso. Hoje você, não, hoje você trabalha, você tem que pôr seu filho numa escola particular. Hoje você trabalha, você tem que pagar segurança privada. Hoje você trabalha, você tem que morar dentro de um condomínio, quem pode ou quem não pode ficar o léu dos bandidos. E a bandidagem também vai, vai diminuir. Porque se nós tivermos um país rico, um país que tem dinheiro, vai ter dinheiro para aplicar na, na, na escola, na saúde e, e, e aplicarmos, no, na rede de esgoto, que é a maior poluição do mundo, são redes de esgoto. Porque um rio maravilhoso, igual, igual nós temos o Amazonas, Rio Negro, Rio Tapajós, nós temos que aplicar no, nos esgotos. Esse sim, que, que, esse tampa, é fica de em de cima de do ganimpeiro. Primeiro vocês tratam o esgoto do Brasil, porque o, o esgoto do Brasil é chamado... Saneamento básico Você sabe o que quer dizer isso? Sim. Básico é o mínimo é. Mas lá fora não é o básico o Saneamento é tratado o Saneamento tem que ser tratado Você trata que a água sai limpa né? Na Suíça as águas é tratadas Tudo é tratado Sim. Você não vê jogando Sim. nada é Nós vamos, Se nós não tivermos dinheiro Nós vamos continuar com o básico o básico é o seguinte Você faz o saneamento Tira da rua E joga pro Rio é o mínimo que pode fazer, é o básico que pode fazer. Né? Olha o Tietê. O Tietê, gente, é uma prova disso. Isso, que é, isso aí que você fica preocupado com o mercúrio. mercúrio não existe há muito tempo. Tem que preocupar com o saneamento básico, para acabar as doenças, acabar tudo. E isso nós vamos ter dinheiro, através, através da mineração, produzindo riqueza para o nosso país. Pensa nisso. É nisso que nós queremos alertar e abrir os olhos da autoridade, das autoridades. Muito bem, meus amigos, muito bem, queridos telespectadores. Nós estamos encerrando aqui, deixando um abraço para vocês aqui pelo Canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Gostei ou não gostei? Um beijo no coração, muita paz e até a próxima.